e hoje vamos ensinar a ganhar dinheiro com as vossas fotos online. Existem dois tipos de formas de vocês venderem as vossas fotos. A primeira forma é vendendo o vosso serviço de fotografia e a segunda forma é vendendo as fotos que vocês têm na galeria a apanhar pó. Na primeira forma vocês conseguem ter um contacto direto com o cliente, ele pede um tipo de fotos muito específicas e vocês fazem esse trabalho apenas para esse cliente, normalmente esse cliente pede só que essas fotos sejam utilizadas para ele, ou seja, depois vocês não podem vender estas fotos, mas por contrapartida, como vocês estão com um contacto direito com o cliente, podem ganhar mais dinheiro no momento por essa forma, existem várias plataformas que vocês podem usar, mas eu criei um vídeo sobre o Fiverr, onde vocês podem colocar o vosso serviço de fotografia à venda, têm contacto direito com os clientes, fazem o trabalho por lá, recebem dinheiro por essa plataforma, podem mandar por transferência bancária para o vosso banco ou para o PayPal, que é o que eu faço. Se vocês acharem este tipo de serviço bastante interessante para vocês, eu aconselho-vos imenso a ver esse vídeo porque eu faço um guia bastante completo de como estar no Fiverr, o que vendem no Fiverr e como criar o vosso primeiro guia. Por isso, a segunda forma é a forma que eu vos quero falar mais hoje, que é vocês venderem as fotos que vocês têm no vosso telemóvel, na vossa galeria, nos vossos discos externos e estão lá a não fazer nada, porque à medida que nós vamos tirando fotos, vamos viajando, nós tiramos fotos a coisas que não publicamos no Instagram ou depois acabamos por não imprimir para o nosso álbum de família de viagens, mas as fotos ficam lá, ficam lá a ocupar espaço. Mas, por que não monetizar essas fotos? Por isso, que fotos vender? Qualquer tipo de fotos. Mas há umas pequenas exceções que eu já vos vou falar, mas a primeira coisa que vocês têm que pensar desde o momento é em que altura do ano estamos. Se for Natal, tentem procurar fotos natalícias, fotos de ar Natal, fotos da vossa cidade iluminada. Se for Carnaval, tentem encontrar fotos de desfiles de Carnaval, de vocês mascarados, do vosso animal de estimação mascarado. Vocês têm que pensar como consumidor, vocês têm que pensar o que é que eles querem ver neste preciso momento e começar a publicar dessa forma, porque se nós quiséssemos começar hoje, existia tanta coisa que nós podíamos publicar, de tantas pastas com fotografias, mas pensando assim, começa a ser um bocadinho mais fácil. Estamos no Natal, começamos a procurar fotos de natalícias e começamos a fazer upload de todas essas fotos de Natal, e assim conseguimos estar passo a passo com o nosso cliente futuro, porque ele vai estar a procurar mais coisas sobre esse tema, e nós começamos a publicar mais coisas sobre esse tema. Ok, mas que tipo de fotos? Tentem encontrar fotos úteis para o cliente e podem ser fotos de comida, podem ser fotos de objetos, de desportos, de paisagens, de flores... Existe sempre alguém à procura de um tipo de foto muito específico, por isso aproveitem isso. Mas existe um pequeno mais que eu preciso vos falar. Tentem não tirar fotos em propriedades privadas, porquê? Porque assim não conseguem monetizar, ganhar dinheiro com essa foto, porque precisam de licenças que não têm. Tentem não tirar fotos a pessoas na rua, em que se veja bastante bem a sua cara, porque para isso vocês teriam que ir a essa pessoa pedir licença para tirar a foto, pedir que eles assinassem um documento, por isso tentem sempre tirar fotos a objetos, a paisagens que não sejam propriedade privada de alguém, porque assim o vosso processo de upload de uma foto e de ganhar dinheiro com essa foto é muito, muito mais fácil porque não tem que pedir licença a ninguém e conseguem monetizar logo desde o primeiro dia. Ok, última coisa sobre fotos e já vamos passar para os sites. Edição de fotos, é importante ou não? Isso é uma pergunta muito importante porque eu sinto que fotos editadas vendem-se mais, mas fotos sobreeditadas com muita saturação ou sobreexposição não vendem tanto, por isso é uma edição pensada, uma edição inteligente em que vocês trazem um bocadinho mais de cor à vossa foto, porque as câmaras tiram boas fotos, mas vocês têm que dar sempre um toque ligeiro à cor, ao contraste, à exposição, para ela ficar exatamente como vocês imaginavam, se vocês forem fotógrafos, vocês sabem exatamente o que é que eu estou a falar, mas nunca utilizem uma saturação muito exagerada ou um filtro muito exagerado, porque o vosso cliente pode não gostar tanto disso, mas uma pequena edição mais natural, que chame um bocadinho as cores, pode ser uma boa forma do cliente olhar para a foto e dizer esta é uma foto bonita e eu posso utilizar, nem que edita um bocadinho mais para ficar mais próximo das cores da marca, por exemplo, ou do ambiente que a marca quer transmitir, mas consegue trabalhar a partir da vossa foto, a partir da vossa edição. Eu acho que a edição é muito importante para vender fotos, mas tem que ser uma edição natural. Estão a perceber? Ok, eu guardei para vocês aqui muitos, muitos sites, muitos sites bons para vocês pesquisarem, porque há vários tipos de sites, para vários tipos de pessoas, pessoas com muito tempo para gastar, pessoas com pouco tempo para gastar, porque existem aqui sites exclusivos, ou seja, vocês não podem ter conta em mais lado nenhum. Vocês só podem vender para esses sites específicos, por isso é uma coisa que vocês têm que pensar. Mas eu vou-vos dar uh, uma lista bastante grande para vocês conseguirem analisar melhor e ver o que é que vocês gostam mais e já vos falo de algumas características de cada um. Ok, nós temos primeiro o Adobe Stock, temos o Am, temos o Shutterstock, o iStock, o Create Stock, o 500 pixel o Dreamstime, o 2020, o Bigstock, o Can Stock Photo, o stock Plus e o 123 RF. <risos> Mas estes sites têm diferentes características. Uns têm uma percentagem mais elevada que outros, ou seja, vocês recebem mais como fotógrafos que outros sites mas há sites que vocês a fazerem upload das vossas fotos têm uma facilidade maior de colocar tags, de colocar descrições e existem sites que têm concursos em que vocês podem concorrer e ganhar dinheiro com isso, por isso seria um bónus extra Há uns que são exclusivos e há uns que vocês podem colocar as vossas fotos onde vocês quiserem, por isso é uma lista que vocês têm que pensar, analisar. E estes sites que eu vos dei, eu estive a analisar bastante bem, por isso estes são os que eu considero ser os melhores sites para venda de fotografia, mas vocês vão ter que reduzir ou usar todos. Usar todos, que não sejam exclusivos, claro. Por isso vai depender muito do tipo de fotografia que vocês têm, mas acreditem que tudo se vende. Basta começarem, por isso comecem, comecem a pesquisar mais estes sites que eu vos mostrei. Se vocês quiserem um vídeo sobre como ganhar dinheiro online, digam-me, porque eu adoro este conteúdo e eu ganho dinheiro online desde que sou mesmo muito pequenina. E é isso, não se esqueçam de ver o vídeo sobre Fiverr, que é muito completo e muita gente gostou, por isso acho que vocês vão gostar também. E é isso, vemos-nos amanhã!